uso delas, né basta você cortar com uma, uma, um estilete aqui essa muda cortando axila foliar né todas essas essas axilas todas essas folhas você corta e você vai plantar isso no é tubete daqui essa axila vai brotar e vai produzir uma nova planta né então cada haste ela tem possibilidade de ter uma taxa de simplificação de 30 a 40 né com um ciclo de 160 dias quando nos perguntam sobre a legislação é que o, o maniveiro deve obedecer para a realização desse trabalho, a gente observa que não existe ainda uma legislação própria para a cultura da mandioca. E o que a gente observa, e fomos orientados nesse sentido pelo Ministério da Agricultura, é justamente que sigamos os preceitos da Lei 10.711, que é a Lei de Sementes e Mudas, que, em seu artigo 1 ela coloca que o objetivo é garantir a identidade e a qualidade do material de modificação e reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. É justamente as bases da, da rede Reniva, né? Identidade e qualidade em termos de sanidade. É, isso aqui é, é super importante, né? Os agentes envolvidos na execução dessas atividades, eles têm que estar inscritos no Renazem, mas o Renazem hoje é uma coisa muito simples, né? Qualquer um faz a sua inscrição pela internet, e ela tem validade por três anos. Então, só mostrando um detalhe importante. O futuro aqui, nós vislumbramos, então, a produção de sementes sintéticas, redução ao máximo e padronização desse material de plantio, né, de forma que isso possa reproduzir uma planta, mas isso aqui ainda não não é a escala comercial. Isso aqui são é, abordagens é, experimentais. Nós estamos aí tratadas com uma de pulso, para que no futuro próximo a gente possa ter mais inovação no sistema produtivo. Né? A gente começa a observar empresas startups é, dedicadas à produção de material, de multiplicação né, em viveiros. Né? Hoje nós preconizamos que o maniveiro deve ter uma estrutura bem maior do que aquele viveirinho né, do início da rede Reniva. Esse aqui é um viveiro de 2 mil metros quadrados, com possibilidade de produção é, a cada três meses, de 200 a 220 mil mudas dentro desse viveiro aqui, né? Ele, ao longo do ano, ele vai, obviamente, produzir 600 mil mudas, né? De três a quatro meses você tem um ciclo. Você vai produzir, simultaneamente, 190 mil mini-estacas, né? E o custo dessa estrutura é de aproximadamente 250 mil reais e o payback é a partir do ano três. Por que, que a gente coloca isso daqui? Porque é justamente aquele... Caráter de empreendedorismo. né Maniveiros que queiram apostar nessa proposta. E aqui a gente observa a estratégia utilizada pelos países africanos, que é bancada pela Fundação e da Gates, chama Basics. né Quem quiser acessar isso aqui vai ter a impressão de que eles fazem exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui no Brasil. Então, mostrando que a gente está na vanguarda tecnológica né e temos interação, uma muito boa interação com esse projeto, com eles lá na África e eles conosco, Hoje, eles, eles têm uma empresa chamada IITA Gold Seed, que foi criada em 2016 para só produzir mudas de mandioca, né? Por essa técnica aqui que eles chama de Sa, que é o Sistema Autotrófico de Hidroponia. Isso aqui nada mais é, gente, do que uma sala de crescimento artificial, tá? Em que você tem essas bandejinhas com espuma fenólica aqui. Você coloca o meio de cultura e você pega um molhinho daquela da planta, coloca aqui, ele absorve o meio de cultura e começa a desenvolver uma planta. Essa planta depois é automatizada e vai produzir um muda. Nós também importamos tecnologia da África, né, do EITA, e uma delas é essa daqui, é um sistema de rastreamento da produção de manívas sementes. A gente mostrou que em nível, você tem que ter a rede <coughs> em que os atores têm a capacidade de ter intercomunicação, e você tem que ter também a rastreabilidade daquilo que está sendo produzido De forma a ter a adequada é, gestão sobre a rede né? E Renível Tracker é uma ferramenta tecnológica que nos possibilita isso Então você tem aqui, ó, na forma de um aplicativo Pode ser acessado pelo celular Você chega o cursor num desses pontinhos aqui E você tem destrinchado toda a informação desse maniveiro Qual é o material de plantio que ele tem, qual é a origem Quanto que ele tem, quando é que ele vai colher enfim, ou a informação, o telefone dele, qual é o valor. Então, isso facilita né a comercialização desses materiais. O que, que a gente, já chegando, então, ao final da nossa apresentação, o que, que a gente espera para os próximos anos? né A consolidação desse sistema Renewa em todo o território nacional, de forma que a gente tenha a capacidade de intervir e de fomentar cada vez mais essa, essa estratégia da Rede Renewa. A estruturação da Rede Renive em todas as unidades da federação. Haja vista que... Todo mundo consome planta diariamente, e consome diariamente mandioca, né? então é necessário ter nível em todos os estados da federação. A publicação, é, por meio do, do Ministério da Agricultura, é, das normas específicas para material plantio certificado de mandioca, né? isso é, passa pela profissionalização do setor. A consolidação de novos tipos de material plantio, seja na forma de mudas, de mini-estacas, mandiplus e outros que vão, vão certamente é, ser gerados a partir é, dessa interação com novos produtores, com novos é, agentes de ATÉ. Então as inovações são extremamente bem-vindas né? e vocês são os agentes inovadores. Novas empresas de produção de material plantio de mandioca com qualidade renovável, então o empreendimento aqui ele, ele é forte e deve ser cada vez mais forte. A promoção e consumo de produtos à base de mandioca, né? hoje nós vimos é, a tapioca, ela ganhou o cenário nacional né? e é uma excelente alternativa para aquelas pessoas que têm a doença celíaca né? e é uma excelente fonte de carboidrato né, para nós brasileiros e, e para o mundo inteiro, para o mundo inteiro na verdade e a validação de variedades melhoradas em todo o Brasil, né? testando, obviamente, essa interação genótica ambiente. Então, é, para finalizar, a gente gostaria de, de colocar aqui a certificação, ela deve ser espinha dorsal de qualquer sistema de produção de material plantílico, é, de qualquer cultura, e em mandioca isso não pode ser diferente, né? a gente tem que buscar a certificação, ou seja, a alta qualidade genética e fitossanitária, a atividade de produção de materiais de plantio de mandioca ela dá oportunidade a inovações importantes, e a gente vê isso sendo gerado pelo sistema produtivo, e novas inovações elas serão incorporadas, elas serão geradas por vocês da cadeia produtiva. Né? É, o sistema de produção de manioca de sementes de mandioca ele é capaz de gerar uma nova dinâmica econômica, né? e a gente está vendo isso pelos maniveiros que estão é, entrando no sistema com uma, um viés mercantilista, né? obviamente com muito profissionalismo, mas ganhando dinheiro a partir da produção de material plantio. Existe espaço, obviamente, para a rede de em todo o Brasil. Então, todas as pessoas que têm interesse estão convidadas para fazer parte dessa grande rede adequadamente estruturada e sendo assistida por vocês da assistência técnica e Extensão rural. Muito obrigado. Era isso que a gente tinha para colocar.